Chegamos aqui no estúdio, ó, na Toca do Ogro, diretamente com o Ogro aqui. E aí, Ogro? Tranquilão? Salve! Trampando aí na track? Trampando aqui, mano. Estamos aqui na Toca do Ogro, o estúdio que eu estou trabalhando, que ele me, me convidou para trabalhar aqui. E vamos lá, Ogro, desde quando tu está montando esse estúdio aí? Pô, então, estou montando esse estúdio aqui desde abril. É, comecei a obra em abril Mas a obra demorou muito Porque aqui é uma acústica complicada A sala tinha vidro aqui E aí teve que tampar o vidro para poder fazer E porra Aí a gente inaugurou mesmo em novembro né é. E aí porra eu Tô aqui com esse moleque monstro Trabalhando comigo Se você quiser trabalhar na tua música Fala pra gente Que a gente tá aqui porra, com preço legal Com o espaço maneiro também é, tanto eu quanto o Henrique, a gente é formado em produção Exato. fonográfica e estamos dispostos a trabalhar da melhor forma na sua música. E se vocês também ó, quiserem aula de produção, galerinha, vocês vão poder estar tá mexendo aqui em todos os equipamentos. A gente está com os pacotes de aula também, um preço maneiro. Vamos estar tá aceitando o cartão aí em breve, depois do carnaval. Exatamente. E, tá ligado, é, esse aqui eu gravei esse vídeo para mostrar para vocês um pouco do, de como é o estúdio, tá ligado? É... Como, é maneiro, o estúdio é muito maneiro, é um dinheiro que você tem que investir, você, pô... É exatamente, investir no seu trabalho, né? É, o Ogro já faz isso há muito tempo, há muito mais tempo que eu, e ele montou o estúdio dele agora, depois de quantos anos trampando? Depois de, uns oito anos já. Oito anos trampando, montou esse estúdio aqui, muito irado. E galera, é isso aí um pouco da visão que a gente veio dar para vocês, valeu? Daqui, depois daqui vai passar um videozinho mostrando o espaço para vocês. E é isso, valeu! Cidade grande, ninguém mais entende o que é certo. Morreu o romance, mas nada é ao concreto. Um verdadeiro jogo de subir é necessário ou pelo menos, do bolso, dinheiro escapulário. Que pensou na que eu percebi. Eu gosto tanto de te ver sorrir.